Sabadão à tarde, nós vamos fazer o pedal com a turma de iniciantes. Hoje é dia 19 de setembro de 2020. Fica comigo que você vai gostar. É mais um Conheça Monte Alto de Mountain Bike. Hoje a coisa vai estar tá bonita. Dá uma olhada só a renca de gente. Tem mais para chegar, ainda. E tem mais para chegar? Não acredito. Tem mais por aí. E aí, moçada? Nossa ideia hoje é fazer o sossego ao contrário. E mostrar um açude para essa turma. Tem gente aqui experiente que não conhece esse açude, hein? Tenho certeza que vai ser novidade para muita gente. A é? Não sabe que... Ô Vitinho! Vitinho, faz um o testemunho pra nós pro YouTube, Vitinho. Você que é bom com as palavras. <risos> Gente, quando você tem sua bicicleta e você tem uma bicicletaria, você vem fazer a manutenção aqui no posto. É. Não vem com ela pronta. A casa de ferreiro. <risos> Rapaz, juntou uma galera grande. Tá gostando do vídeo? Manda o um dedão no like, se inscreve, aperta o dango e não esquece de compartilhar, porque só assim o canal cresce e eu continuo animado para produzir para vocês. Nós vamos fazer hoje o sossego ao contrário, nós vamos começar pela vicinal de Bitirama e vamos terminar pela terra. E vai ter uma surpresinha que é um açude. Então nós vamos na vicinal, vamos passar o povoado de Bitirama. Lá na linha de força nós vamos entrar pela terra à direita para ir no açude.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 Devagarinho, devagarinho, gente. Vamos. Lá. Estamos chegando no povoado de Bitirama. Num pedal como esse é muito importante manter a galera nova junto e motivada. Outra coisa é, sem ficar falando muito, sempre que possível ir passando dicas de segurança e técnica. quase o final da vicinal. A gente fala a linha de força, ó. A vicinal segue por ali e nós vamos entrar nessa estrada de terra aqui, é bem conhecida da turma. Agora o açude vai ser novidade para muita gente. Mas eu nunca... eu tinha É como eu sempre digo, falou que tem água, o ciclista gosta. Estamos aqui no açudão, escondido... Do fim da linha do sossego da vicinal. Essa frase não pode faltar, né? É. Comigo, Eu não quero ver, não. Conheça Monte Alto, você também de mountain bike. É aqui, ó, no Mundo MTV. Como que é o esqueminha? Curte, compartilha, segue, se inscreve. Que você me ajuda. A dica é fundamental escolher um trajeto compatível com a capacidade do grupo. Rodovia Monte Alto Jabuticabal. Estamos aqui nessa árvore do sossego. É ponto de referência do pedal do sossego. Lá no fundo vocês estão vendo a linha de força, ó. O açude tá ali embaixo. E a galera tá feliz que conheceram mais um lugarzinho. Estamos terminando de subir o sossego ao contrário, o final dessa subida aqui, acaba numa mangueirona, quando chegar lá eu mostro para vocês. Essa é a verdadeira vida do Youtuber. Todo mundo feliz, brincando, se divertindo e eu estou trabalhando, entendeu? A injustiça, eu trabalhando e a turma aí brincando, se divertindo, dando risada e eu cheio de responsabilidade e compromisso, tá vendo? Beleza, amor. <risos> Pessoal, assunto sério agora, quem não se inscreveu, se inscreve. Hein? Quem se inscreveu aperta o balangodango. <risos> Dá o like, faz o comentário e compartilha, que assim vocês me incentivam para continuar fazendo vídeo para vocês. Lembrar que a coragem é sempre maior na ida do que na volta. Então é fundamental ter paciência com aqueles que estão começando. Posto Estoril. Ponto de água gelada. Pedal concluído: trinta e oito quilômetros e trezentos metros. Praticamente duas horas e vinte de movimentação e três horas e vinte de atividade. Então nós tivemos bastante tempo para parar, para agrupar, para conversar e confraternizar. Foram 371 metros de elevação e eu fico aqui esperando o próximo vídeo e você, com seus comentários e com a tua companhia. Um abraço!